Shalom a todos, estamos em Parashat HaRemot e também em Parashat Kedoshim, duas parashiot com muitas mitzvot. Um dos assuntos principais que tem nas duas parashiot é a proibição de adultério. E tem várias mulheres que uma pessoa não pode casar, e o principal de, das mulheres que são proibidas. São mulheres que são parentes das pessoas. Quer dizer que são pessoas que são mais próximas. Como a irmã, a mãe, e tudo isso. E são pessoas que são mais próximas da pessoa. E a pergunta é: por quê? Podemos entender, muito grave de pegar a mulher do outro, sim, mas por que a Torá fala que as pessoas que são mais próximas da pessoa que aparentemente ele se entende melhor, com a irmã, com tudo isso, vem na Torah e vem proíbe. Isso está proibido. Qual é a ideia atrás de tudo isso? A gente vai explicar uma, uma explicação que está baseada sobre a explicação do, do Rambam, do Maimonides, no Guia dos Perplexos. Mas antes disso... A gente sabe que agora a gente está nos dias de Homer que A gente conta no Omer e também dia de luto sobre os alunos de Rabia Kiva. A Rabia Kiva tinha 24 mil alunos que faleceram nesses dias. Somente sobraram cinco alunos. É um grande luto. Não tem casamentos, não tem música nesses dias. E a Gemara, o Talmud, explica... Qual era o erro desses alunos? Por que eles faleceram? Porque eles não tinham. Não tinha respeito um para o outro. Aparentemente não tinha união entre eles. E a pergunta muito famosa é. Como pode ser? Que os alunos de Rabi Akiva. O Rabi Akiva ele é. Ele na vida inteira dele sempre divulgava a mitzvá Gevah Ta L'racha Que você precisa amar a seu próximo como você mesmo. Isso está escrito no nossa Parashá Kedoshim, Gevah Ta Mas o Rabbei Akiva ele pegou essa mitzvá e ele fez disso o principal. Gevah Ta L'racha Kamocha é grande E importante na 굉장히 se é isso é o mais importante, como o Rabbi Akiva não conseguiu ensinar, educar os alunos dele para ter um amor um ao um outro? Era a coisa mais importante dele. Uma das explicações fala que Rabbi Akiva falou que a mitzvah mais importante foi a Aftara depois do falecimento dos alunos. Isso é uma das respostas. Que ele viu o que aconteceu com os alunos dele. Depois que não tinha amor entre eles. Então ele pegou isso e falou. Os últimos alunos, cinco alunos. Rabi Shimon Bar Rabi Meir. Todos esses alunos. falou falou para eles. Olha, vocês precisam aprender. Isso é o principal. Mesmo que meus alunos tinha tanta Torah. Mas mesmo assim o principal é o quê? Isso é uma das explicações. A segunda explicação é que, verdade, existe amor e existe respeito. São duas coisas diferentes. Amor é uma união com o outro, e é de ver o outro como se fosse que ele está exatamente como eu. Esse outro, eu amo ele porque. Ele é uma pessoa que me ajuda na minha vida. É isso, um amor, uma união, Ardut. A em hebraico, valor numérico de Echad. E é 13. Exatamente uma coisa de ver duas pessoas com os mesmos objetivos, tudo, ver eles como se fosse uma pessoa só. É isso, o amor. Mas existe uma coisa que se chama Kavod, respeito. Respeito é de ver o outro como uma personalidade diferente. Como uma pessoa que tem necessidades diferentes de mim. Ele gosta de coisas que eu não gosto. Eu vou respeitar isso. Isso é o respeito. E na Torá, isso é uma das grandes belezas que existe na Torá. E o equilíbrio entre as coisas. O equilíbrio entre o amor e o equilíbrio entre o respeito. Eu amo a outro, mas preciso respeitar ele. Preciso cuidar, como eu estou falando. Quem, se alguém vai se perguntar a quem ele ousa de falar palavras que não são tão adequadas, exatamente para as pessoas que são mais perto dele. Pessoas da família dele, ele não acaba de falar palavras feias para os amigos no trabalho, mas para a pessoa dentro da casa, acaba sempre ter uma palavra que não está tão adequada. Ele se permite, mas por que você fala com ele assim? Não, ele é de minha família, a gente é irmãos, a gente é a mesma família, a gente se permite de falar desse jeito. Vem na Torah e fala, veja, talerá, hakamocha, ni Hashem. Por que está escrito Ani Hashem? Você vai amar seu próximo como você mesmo, mas presta atenção. Ani Hashem. Quer dizer, eu sou Hashem. Quando você está vendo o outro, você precisa saber que ele tem uma parte de Hashem dentro dele. O que quer dizer uma parte de Hashem? Está escrito no Bereshit: Betzelem elokim Meloquim, Asait Adam. Hashem criou. O homem, o ser humano, com a imagem dele. O que quer dizer a imagem dele? Hashem não tem imagem. A resposta é, Hashem ele é o único. Também cada pessoa é pessoa é o único. Cada pessoa é diferente do outro. Fala Hashem, você vai amar seu próximo para prestar atenção sempre. Seu próximo não é aqui para você. Não, ele não ele não só vive para você, ele tem uma vida para ele mesmo. Ele tem necessidade, e tem características, ele tem uma coisa única que só ele tem. Então você precisa respeitar isso. E através que você respeita o outro, você entende que é diferente? Você vai acabar amar o outro da maneira certa. Não amar o outro na maneira egoísta, eu amo o outro porque ele me, ele me dá as coisas, ele me completa coisas que eu não tenho. Como é a maneira de amar o outro, de respeitar as coisas, as diferenças que o outro tem? É isso mesmo, o grande segredo. Os alunos de Rabi Akiva. Tinha um grande amor um para o outro. Como o Abi aqui vai estava ensinando para ele. E onde a gente sabe disso? Que quando está escrito na Gemara. Não está escrito que tinha 24 mil alunos. Está escrito que tinha. 12 mil. Duplas. Zugim. Quer dizer que tinha duplas 12 mil. Quer dizer que todo mundo amava o outro. Havrutot, amigos. Mas o que faltava é cavode. Faltava respeito um para o outro. Alguém falava uma coisa na torá, na Gemara. Ah, eu acho que a explicação é essa. Outro fala, quê? Você tá louco? Claro que a explicação é outra. Ah, mas ele falou. Mas ele não tinha intenção de falar mal com o outro. Somente são amigos. Qual é o problema? Não pode falar uma palavra? Exatamente. A Hashem. Respeita a parte de Hashem que está dentro do seu amigo. A parte única, diferente que tem lá. Respeita. Seu amigo não está aqui só para você. De acordo com isso, a gente entende. Que isso é o grande segredo. Que tem no casamento. O casamento judeu tem metade do mês. Respe se respeitando. Metade do outro mês, tem aqui uma união. Um, aparentemente parece um se afasta, não pode passar nem objetos um ao outro. Parece que está se afastando. É ruim isso, não? Mas aqui fica o segredo. Uma parte do mês, eles se respeitam. Começa a se conhecer. A conhecer as diferenças entre um ao outro. A saber respeitar essas diferenças. Mesmo que não tenha união. Não tem essa união nesse momento. Esse é o momento. Que eles vão criar um amor. Depois a união vai ser verdadeira. Porque vão saber quanto eles são diferentes. Cada um vai respeitar o outro. Aí no momento depois que vai ter uma união, vai ter uma união verdadeira, não uma união que é interesse cada um, e tem interesse com o outro, porque já ele sabe que ele é diferente do outro, ele sabe respeitar. E isso é um grande segredo, que é isso que o casamento judeu está baseado. É onde a gente está vendo isso? Com as mitzvot que estão tá na casa do judeu, que é as mitzvot da mulher, que são afrachat chalá, tirar um pedaço da massa, nidá que o é um mikve, e adlakat nerot, acender as velas. Presta atenção. O mês, como explicamos, tem parte do mês que tem como se fosse o calor, o amor, a união, como se fosse isso como um fogo. Essa união. Quando você vai lá e pega duas pedaços de fogo, fica uma, um fogo só. E isso é a união do fogo do calor. E outra parte do mês é como a água, um pouco mais fria. Tem um, um tempo que se respeita, se conversa muito, se conhece melhor. Então tem fogo e tem água. Qual é a mitzvah que é do fogo? A mitzvah de Adlakat Nerot, acender o fogo. Shabbat, Shalom Bayit, para ter um amor, uma união. Você completa um ao outro, isso é E tem um tempo que a água, que é o um Mikve, que é um pouco que é mais frio. Mas é lá que você constrói tudo. Mas como começa? Será que começa com o respeito? Ou começa com a união? Vem na terceira mitzvah ensinar para gente. A Frashat Chalá, como você faz o pão? Primeiro coloca a água e depois vai para o forno. Primeiro é a água, primeiro prime precisa se conhecer. Como pode se casar? Qual o casamento verdadeiro que está baseado sobre paixão? Sobre calor? Ou começa com se conhecer, respeitar, valorizar as características dos outros? Vem o outro que é diferente Eu estou apreciando isso É isso a base Depois que tem isso Aí vai chegar o momento Do, do amor e da união Só esse tipo de casamento Que está baseado sobre isso Com nesse equilíbrio Pode resistir para sempre É isso que a gente aprende Dentro do casamento Aprendemos do Rabia Kiva É isso Podemos explicar que isso é o que o Guia dos Perplexos explica para a gente. Os parentes, as pessoas que são mais perto de mim, têm muito amor para eles, são minha família. Vai ter um grande amor. Mas o casamento não pode ser somente amor. Precisa ter um respeito. São tão perto que não vai ter esse distance um pouco para entender que o outro é diferente de mim. Por isso, isso vem na Torá Falar isso é proibido Não pode casar com a irmã Mas eu estou entendendo ela melhor Que todo mundo Mas isso é o casamento O casamento é ter essa distance Essa diferença Se você vai casar uma pessoa que está muito próxima Para você Você não vai ter esse respeito para ela. Isso que a gente aprende Dos do nossos parashiotes Sempre ter o equilíbrio entre o respeito, o tempo que tem uma distância um pouco, respeito, e também depois vem o amor. Shabbat Shalom.